De lado. E saltou. Isso. Pode virar no papel lá pra trás. O que, que acontece? eu dou o um impulso já fazendo força do corpo pra baixo. É o mesmo princípio. Pra cima. Pra cima. Vamos lá. De frente, de lado. Aí. Aí. Vai de novo. Daí vamos estar de frente, de lado. sair daqui e salvar o louvor, a gente tem que pegar no fute, e não para aqui, de lado, tu vai pisar de lado, Aí. Foi! Frente, lado, isso! De novo! Frente, lado, agora pra terminar, vai fazer: frente, lado, lado! Uhum. Sempre pode piorar! Foi! Frente, lado, lado! Aí para a direita a gente pisou, direita a frente, lado. Agora a gente pisa esquerda a frente, lado.